Porquê desligar as luzes? Porquê andar de bicicleta? Porquê reduzir o desperdício de comida? Porquê reciclar? Por quê? Porque pequenas mudanças fazem a diferença no mundo. E começa com um pequeno gesto. Sky marca a diferença.